Convidar vocês agora para finalizar a nossa celebração, na página 89, fazermos a oração por toda a humanidade. Oremos. Ó Deus, Criador e protetor de todo o gênero humano, intercedemos humildemente pelas pessoas de todas as classes e condições, digna fazer-lhes conhecidos nos Teus caminhos, e manifesta a todas as nações a Tua eterna salvação. Pedimos que especialmente a favor de Tua Santa Igreja, a fim de que ela seja de tal maneira guiada e governada por Teu Santo Espírito. e por todas as pessoas que professam a fé cristã, assim como Marta e Maria, sejam conduzidas no caminho da verdade, em unidade, paz e retidão. Confiamos, finalmente, a tua bondosa mão, todas as pessoas que, de qualquer modo, se achem aflitas ou perturbadas, na consciência, no corpo ou na situação da vida, particularmente aquelas por quem as nossas orações são desejadas. Agora convido a vocês a ficarem contritos, silêncio no coração de vocês, para que Deus, em sua infinita bondade, nos abençoe. Que o Deus da esperança nos encha de completa alegria e paz na fé, para que transbordemos de esperança pela força do Espírito Santo, que a bênção do Senhor desça sobre vós, Pai, Filho e Espírito Santo. Esteja convosco e convosco habite eternamente.